Foi bom que a ministra a primeira vez que a primeira ela entrou na na terraiano mame visitar parente olhar a nossa floresta amazônica que nós estamos é, tá lá muito tempo é muito muito bom colocaram aquele barreira lá para não passar mais o barco eu gostei. Assim que o senhor do Parim me queria. Mas que a senhora olhou, esse é muito bom que parou. Fizeram uma barreira. Então eu encostei. Eu agradeço. Eu sou a liderança tradicional. Está com 48 anos de luta, batalhando. A minha fronteira aqui não fica sempre aqui. Então eu fico muito contente, é, vocês abriram o olho, né? Olhou longe nosso crito, a crito da floresta, a crito nosso povo de Anomami, a acrito da nossa natureza. Vocês conseguiram escutar um pouquinho. Para retirar os invasores, eu não gosto mais a invasores. Melhor que tem que retirar mesmo.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 Oh, Eu que que fazer. que não o o não o não e o não que o então nós queremos ruim, que assim, nós, é o carimbo. Mas, mas, mas o rio é contaminado, de, não vai acabar. E para ir vamos lá. E aí para eles, vamos lá. E aí para eles, lá. Sempre é, é, a terra. O rio é destruída a terra. O mercúrio bem. É, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu vai doente, eu estou Tá sentindo. Cara, então, pega a sai fogo, Créreiro. Sai com o rio Então Eu quero que. A, a, a, a, a Aê! É a terra Monturuku e Iacaiapô tem três. A manta mamuxatea. Ele fala que a terra é muito rica do mundo. Claro que nós somos ricos do mundo é da floresta. Sem, sem floresta, como é que nós ficar Ninguém está comendo assim as, as, as pedras preciosas que, que o branco faz tirando, só para fazer feita as mulheres, só para fazer feita as casas. Eles são como cutia, vão embora, escondem lá. Quando a, a Polícia Federal, o exército, vão embora, ele volta de novo. Eles são assim, então e o nosso compromisso é de que a gente possa ficar aqui até que vá tudo embora. E que não vá para a terra Mundurucu, que não vá para a terra Caiapó, que não vá para nenhuma outra terra. Que vamos fazer outro trabalho, que não seja destruir o rio, que não seja destruir a floresta. Nosso Brasil tem a maior riqueza do mundo, que é existir em povo. Como o povo é no Isso não pode ser destruído. Não tem dinheiro que pague. Porque o que vocês ensinam para nós é como continuar mantendo o mundo vivo. Porque se a gente destrói o rio, a gente destrói a floresta, vai aquecer mais o planeta e aí não vai ter vida para ninguém. E o grande cacique branco, presidente Lula. Mandou o abraço e disse que os guerreiros e a estão à frente e os guerreiros do cacique branco estão atrás, tentando reparar o que foi destruído.